Olá pessoal, bem-vindos ao Project Week Experience 2018 Aqui é o Rafael Santos falando Eu queria dar as boas-vindas a vocês que estão participando conosco Que estão assistindo aí, é, começando hoje, né, o PWE 2018 Queria dar as boas-vindas em nome de todo mundo que está trabalhando para o evento acontecer, em nome de todos os palestrantes, os organizadores, todo o pessoal que, que dedica um pouco do seu tempo para fazer o evento acontecer. Queria dar as boas-vindas e queria agradecê-los né, por nos prestigiar, por acompanhar as sessões aqui no Project Week Experience. Esse é um evento que é um evento da comunidade para a comunidade. Então, é um evento que qualquer pessoa que queira falar sobre project, que tenha algum conhecimento, que queira compartilhar um pouco do seu conhecimento com outras pessoas, tem a oportunidade de falar. Esse é o segundo ano do Project Week Experience, em 2017 a gente fez a primeira versão, o evento foi um grande sucesso, e aí a gente é, decidiu fazer, decidiu dar continuidade, então esse ano aí, uma grade muito legal de palestrantes, se você ainda não se inscreveu para as demais palestras, hoje a gente vai ter mais palestras ao longo do dia, amanhã também, ou seja, ao longo de toda essa semana, tem bastante coisa aí sobre Project, Project Online, sobre as ferramentas de colaboração e produtividade para gerenciamento de projetos. Tem muita coisa legal, né? muita coisa sobre Planner, muita coisa sobre Teams, muita coisa sobre Project, Project Online. Então, fica, fica atento aí, dá uma olhada no site. Se você ainda não, não conhece a grade de palestras ou se você ainda não, não teve tempo de se inscrever nas demais palestras, corre lá, dá uma olhada no site e é, se inscreva, porque tem, tem muita coisa boa mesmo, tem muito conteúdo de alta qualidade sendo compartilhado aí pelos demais palestrantes. Bom, a, a minha palestra para fazer a abertura aqui do evento, é, ela vai ser sobre percentual previsto no Microsoft Project, então a gente vai falar um pouco sobre o percentual previsto, é, talvez você se surpreenda um pouco com o conteúdo, vamos ver como é que a gente vai é, apresentar aí. Uma coisa importante é que essa palestra ela vai ser dividida, eu vou falar um pouquinho no PowerPoint, usando o PowerPoint como referência, como o é, um material de apoio, né, os slides, e aí ao longo do tempo eu vou falar um pouco mais sobre a parte, de, a parte prática, a gente vai demonstrar um pouco mais a parte prática do que eu estiver é, falando aqui, tá bom? Mas antes da gente começar, vamos fazer as devidas apresentações, né? Então, para todo mundo aí que não me conhece, muito prazer, mais uma vez obrigado por estar prestigiando a palestra e também o Project Week Experience como um todo. O meu nome é Rafael Santos e eu sou um Microsoft Project MVP, então eu sou MVP na categoria Project, na verdade a categoria é Office e App Services, mas é, o, a minha ferramenta de trabalho, a, a plataforma com a qual eu me encaixo é o Project. Os MVP's, né, os Most Valuable Professionals, eles são profissionais reconhecidos pela Microsoft por atuar junto à comunidade, contribuindo, é, trabalhando para a compartilhamento de, de ideias, de conhecimento, e ajudando as pessoas de maneira espontânea. Né? Então, a Microsoft fica de olho nesses profissionais e reconhece aqueles que vêm fazendo um trabalho uh, junto à comunidade. Eu sou MVP desde 2016, então, o meu primeiro ano aí como MVP foi 2016, agora nós já estamos em 2018, estou indo para a minha terceira temporada como MVP. E uma informação interessante é que no, no mundo inteiro, da categoria que eu, participam, né, do Project, nós somos apenas 29 MVPs, então no mundo inteiro só tem 29 MVPs de Project e o bacana é que quatro deles estão palestrando aqui no evento, né, então nós temos as palestras do Mário Trintim, do André Xavier, do Alan Rocha e também a minha palestra aqui, então muito legal, a gente tem um time muito grande. É, palestrando aqui, proporcionalmente, é claro. Né? É, atualmente, eu trabalho como consultor uh, de PPM, né, da plataforma PPM, Project Server, Project Online e Project, na Sensei Project Solutions. A Sensei é uma empresa que fica baseada na cidade de Phoenix, nos Estados Unidos, e é uma das empresas com o maior é, reconhecimento junto à Microsoft, junto aos seus clientes, no que tange a implantação a uh, adoção da solução ppm né? então a sensei ela foi é, eleita já como parceira do ano na categoria ppm no ano de 2014 e também nos anos de 15 17 e 18 nós somos finalistas né? então chegamos como finalistas nessa categoria é, da premiação do, da premiação mais importante que tem da microsoft para o ppm que é o partner of the year Eu, é, pessoalmente tenho mais de 10 anos com, de experiência com a suíte PPM, eu trabalhei aqui no Brasil já, empresas aqui, atendendo o mercado local, também tenho algumas experiências aqui na América do Sul, né? trabalhei na Argentina, trabalhei no Peru, e também vivi um tempo, morei um tempo na África, onde eu tive a oportunidade de é, começar o meu trabalho com a plataforma PPM, né? então foi lá atrás, em 2006, mais ou menos, que eu comecei a trabalhar com o Project Server. Uh, nessa época, eu trabalhava na África, morei lá também durante quatro anos. Então, tô, tô só falta agora ter uma experiência aí na, na Europa e na Ásia para poder fechar o ciclo. É, também atuo como instrutor, autor, palestrante. O meu livro, né, Criando Fórmulas e Indicadores no Microsoft Project, ele foi lançado no ano de 2017. É um livro, basicamente, sobre a construção de indicadores, a construção de fórmulas, e ele estende a, o conhecimento dos gerentes de projeto. Né? Então se você já é um gerente de projeto, já usa o Microsoft Project no seu dia a dia para gerenciar os seus projetos, mas precisa saber um pouco mais sobre construção de fórmulas, construção de indicadores esse livro aí vai de encontro à, à sua necessidade, sugiro você dar uma olhada. O meu site, se você não conhece, é rafael e uma coisa interessante a falar do livro é justamente essa questão também que o que a gente vai discutir hoje está muito relacionado a essa parte de construção de fórmulas. Né? Então, o conceito de percentual previsto também vai estar tá aí de certa maneira relacionado ao trabalho que a gente vai fazer é, ao trabalho que eu fiz no livro, na verdade, né, de construção lá de fórmulas, de boas práticas para construção de fórmulas e indicadores. Beleza? Bom, mais uma vez, a, das boas-vindas a você, aqui é o Project Week Experience. Como eu falei, o evento ele tem o objetivo de compartilhar conhecimento, disseminar boas práticas e contribuir com a comunidade. Mais uma vez, muito obrigado por nos prestigiar, por estar aqui conosco. Okay? Bom, vamos lá. Vamos falar sobre o percentual previsto. Eu não sei qual é a expectativa que vocês tinham quando vieram aqui e, e, e se inscreveram para essa palestra especificamente. Né? É, e essa é uma coisa que a gente vai descobrir ao longo do tempo. Se essa palestra não fosse uma palestra realizada virtual, se ela fosse presencial, eu poderia até fazer a pergunta. né? Olha só, o que, que você está procurando saber? O que, que você quer saber? Qual que é o seu objetivo? Mas como não dá para a gente fazer isso, a gente vai assumir que é, você está vindo aqui Querendo saber a resposta de todas as perguntas que eu. Das maiores, da maioria das perguntas que eu sempre recebo, né? Então, toda vez que eu trabalho muito com cliente, toda vez que eu vou em clientes, as perguntas que o pessoal faz. Como eu faço para calcular o percentual previsto? Eu fui no Google e fiz essa pesquisa um tempo atrás, porque isso era uma coisa que. Todo mundo me perguntava, todas as vezes que eu ia trabalhar com algum cliente, ia começar um projeto de consultoria, ou até mesmo no meu, no meu site, né, no meu blog, ou por e-mail. É uma pergunta que eu recebo frequentemente, toda semana alguém me pergunta isso. Como que eu faço para calcular o percentual previsto no project? Como é que o project calcula o percentual planejado? Então, eu tô em uma, eu tenho uma tarefa, eu tô em uma determinada data, como que eu faço para calcular ou para saber qual é o percentual planejado até aquele momento? Então, essa é uma coisa que realmente todas as pessoas, ou pelo menos a, a grande maioria das pessoas que trabalha com o Project, ou que está começando o seu trabalho com o Project, é, perguntam. Bom, é, quando a gente joga isso aí no Google para fazer a pesquisa, a gente consegue encontrar uma série de respostas. Tá? Então, o pessoal normalmente faz é, fórmulas personalizadas, fórmulas customizadas que nos permitam, ou que permitam a eles, é, encontrar ou calcular o valor ah, do percentual planejado, do percentual previsto. Tá? Então, aqui eu trouxe alguns exemplos, eu não estou trazendo aqui de qual é o site, porque não, não é interessante agora para a gente, eu só estou trazendo alguns exemplos de algumas pesquisas que eu fiz, e que me retornaram esses resultados aqui. Né? Então, a gente tem algumas fórmulas. Eu trouxe quatro, que foram as quatro que eu encontrei assim, mais facilmente. Tem mais outros modelos, outros exemplos, mas essas foram as que eu trouxe aqui. Então, o que eu fiz? Né? Querendo tentar encontrar uma resposta para isso, mas talvez não encontrar uma resposta, mas conseguir chegar aí num denominador comum, eu comecei a testar esses valores aqui. E, e antes de falar para vocês qual é a resposta que a gente tem, uma pergunta que fica é, você sabe realmente como o Microsoft Project trabalha? Né? A gente tem conhecimento efetivo. O Project ele é uma calculadora. Tá? Então, toda vez que você está gerando um cronograma, uma série de fatores estão sendo considerados para que a gente possa chegar no resultado final. Né? Se a gente for pensar aqui, o Project trabalha com... É, o escopo, que é justamente o, seu, o, o escopo que você tem, que você vai traduzir em um cronograma, né? mas a gente também tem que analisar qual é a demanda que eu tenho por recursos, qual é a disponibilidade desses recursos para trabalhar em tarefas, quais são os custos, que eu vou atribuir é, ou que serão gerados através das atribuições, dos recursos. né? Se eu tenho restrições, se eu tenho datas nas quais as tarefas podem ou não podem acontecer, se eu tenho datas limite, quais são as dependências estabelecidas entre os cronogramas, entre as tarefas do cronograma, quais são as prioridades dessas tarefas. Então, toda vez que a gente está trabalhando com um project para gerar um cronograma, todas essas informações estão sendo levadas em consideração. Por mais que o seu cronograma seja simples, ou seja, do mais simples ao mais complexo, tudo isso é sempre levado em conta, até às vezes inconscientemente. Para quem está começando a trabalhar com o tal, já vai meio que lançando as tarefas manualmente, mas não necessariamente sabe ou tem a consciência de que tudo isso está sendo levado em consideração. Mas no final do dia, tudo isso está sendo imputado para o project. Então, o project pega toda essa informação, calcula tudo isso, coloca todas essas variáveis ali dentro do nosso do software, né? O software calcula todas essas variáveis para entregar para a gente o nosso cronograma, tá? Se a gente pensar, poxa vida, todas essas variáveis são levadas em considerações. É, por que, então, que a Microsoft não coloca um campo lá que calcule o percentual previsto, né? Você já parou para pensar nisso? Muitas vezes as pessoas querem fazer as fórmulas, querem calcular o percentual previsto, querem saber qual é o percentual planejado até um determinado momento. Mas a pergunta que deve ser feita, ou pelo menos a, pergunta, a primeira pergunta que eu me faço é se essa é uma informação tão relevante, tão importante, se é uma informação que a gente não consegue viver sem, que eu tenho que passar para alguém essa informação, qual é o percentual que nós deveríamos estar até esse determinado momento? Por que, que o software, né, o Project, que é uma plataforma tão robusta e que já está há tanto tempo no mercado, não traz essa informação de maneira nativa? Né? Uma pergunta que vale a pena a gente é, pensar um pouco e refletir. Mas vamos tocando o barco aqui e a gente vai achar a resposta para ela é, logo logo. Eu queria também trazer alguns conceitos para que a gente possa chegar lá no percentual planejado ou no percentual previsto, que são os dois conceitos que existem é, de maneira nativa dentro do Microsoft Project, ok? Então, o primeiro conceito é o conceito de progresso. O que é o progresso? O progresso é um conceito muito simples. Você tem uma tarefa dentro do seu cronograma, é claro que o seu cronograma vai ter... É, dezenas, centenas, ou até milhares de tarefas, mas aqui a gente vai trabalhar com um exemplo simples de uma única tarefa. Então, eu tenho lá uma tarefa, e na medida que eu vou recebendo a informação é, de progressão daquela tarefa, ou na medida que eu vou recebendo a informação de execução daquela tarefa, essa tarefa vai sendo preenchida. Então, esse é o conceito de progresso. O progresso dentro do project ele pode ser medido, né? então, a gente pode medir essas informações através de três diferentes é, localidades, ou três diferentes métodos. Então, você tem a, o mais comum, que é a percentagem concluída, né? Então, eu só informo lá qual que é o percentual da tarefa concluída. Eu posso medir essa informação também através do percentual do trabalho concluído, que aí você mede o esforço, né? A quantidade de horas que foram entregues, é, comparadas àquelas horas que haviam sido previstas, né? E eu tenho o percentual, a percentagem física concluída, que aí você, às vezes, tem que construir alguma coisa e você fisicamente é, sabe qual foi o percentual concluído. Então, se você tem quatro paredes para construir, você construiu duas, você sabe que fisicamente 20% está pronto. Tá? É, outro conceito importante que é, a gente precisa sempre ter em mente e saber como funciona, e saber que é um, um, um, um recurso, uma funcionalidade nativa, é um cálculo nativo do Microsoft Project, é o conceito de desvio. O desvio não tem relação com o progresso. O que é o desvio? O desvio é você ter uma tarefa, definir um baseline para a tarefa, então você... É, especifica que a tarefa tem a data de início no dia 1 e vai terminar no dia 10, esse é o seu plano, e a partir do momento que você salva a linha de base, você tira uma fotografia do seu plano, e caso a tarefa possua algum desvio, ou seja, caso ela consuma mais prazo do que aquilo que havia sido planejado, essa informação ela vai ser disponibilizada para a gente, a gente vai conseguir entender a, o tamanho desse desvio, através do campo variação do término. Então, todos esses campos e todos esses cálculos são cálculos nativos padrão do Microsoft Project. Tá? É, o software calcula isso para a gente sem maiores problemas. Ele, ele, a gente pode imputar nele o percentual concluído, a gente pode imputar nele o percentual do trabalho concluído, a gente pode imputar também o percentual, a porcentagem física concluída e a gente pode também, na medida que a gente tem lá as nossas tarefas, com as linhas de base e tudo mais, descobrir as variações de término que nós temos no cronograma, ou seja, descobrir o tamanho do desvio. Tá? Mas o que é relevante... É que se a gente parar para analisar aqui, a gente volta no que eu tinha comentado alguns slides atrás. Ou seja, o Project calcula o progresso e permite que a gente faça um input do progresso. O Project calcula o desvio, baseado no que a gente tem, no que a gente está informando para ele, do andamento do cronograma. Entretanto, o Project não calcula o percentual concluído, ou percentual concluído, não, perdão, o percentual previsto, ou percentual planejado. Como eu falei, não é um campo nativo, então, todas as fórmulas que a gente usa são fórmulas que não são validadas, ou seja, elas não são é, fórmulas nativas do software. Todas aquelas fórmulas que a gente viu no slide atrás são fórmulas que alguém desenvolveu e que, eventualmente, esteja utilizando dentro dos seus cronogramas, no seu dia a dia, mas não se trata de um recurso nativo, ou seja, não é uma coisa homologada pelo project. Então, a gente pode ter aí alguns problemas. E agora a gente vai é, discutir um pouquinho o problema do percentual previsto. Tá? a gente vai discutir isso agora aqui de maneira conceitual então eu vou tratar esse, esse assunto de uma maneira um pouco mais conceitual usando como apoio aqui o, o slide e tal e depois a gente vai partir para o nosso, nosso hands-on né? vamos colocar as mãos à obra, vamos trabalhar de maneira prática para a gente poder discutir um pouco mais é, e ver na prática o funcionamento do percentual concluído e do percentual previsto quando a gente está lá no project daqui a pouco a gente já chega lá então, eu trouxe aqui é, três cenários para a gente poder discutir, tá bom? Eu sempre vou considerar o mesmo assim, os, os cenários vão ser diferentes, mas eles sempre vão ter a mesma base. Imagina que a gente tem uma tarefa que vai começar no dia 1 até o dia 10, e eu preciso calcular o percentual previsto para cada um dos cenários, tá bom? Então, eu tenho aqui uma tarefa do dia 1 até o dia 10, vamos colocar assim de maneira bem simples. E aí, eu traço uma data de corte aqui, uma data de status, que a gente chama do project. Tá? Então, eu, tra... eu faço esse traço, né? eu... Eu... eu defino a minha data de status, ou a minha linha de corte, exatamente no meio da tarefa. Se eu tiver um cenário como esse, um cenário simples, de uma tarefa simples, que não tem tarefas acontecendo em paralelo, não tem nenhum tipo de alocação diferenciada de recursos e tudo mais, na hora que eu fizer isso, se eu usar alguma fórmula daquelas que a gente viu ali atrás uh, para calcular o percentual previsto, o que, que vai acontecer? Ele vai falar, olha, se você tem uma tarefa do dia 1 até o dia 10 e você está no dia 5, por exemplo, então você está na metade do tempo. Como você está na metade do tempo, nós entendemos que o resultado esperado ou percentual previsto para essa tarefa é 50%. E olhando para... Pra para essa tarefa e olhando de uma maneira bem bem simplista, faz sentido, né? Se você começa uma tarefa no dia 1 e vai até o dia 10, no dia 5, na metade do tempo, você deveria estar 50% concluído. Só que aí é que vem o problema do percentual previsto ou do percentual planejado, podemos dar o nome que a gente quiser aqui, baseado em fórmula. Por quê? Porque todas as fórmulas que a gente acaba utilizando elas levam em consideração o tempo e não o montante de esforço necessário para concluir uma tarefa. Tá? Então, sempre quando eu levar em consideração o tempo, o, o tempo é sempre um fator que você tem um início, você tem um fim, e aí você é, calcula um determinado uma determinada data é, entre essas duas datas e você vai saber se eu preciso estar 10%, se eu preciso estar 20%, se eu preciso estar 50%. Porque o tempo, o espaço de tempo, a gente pode calcular dessa maneira. Mas o project, internamente, é, quando a gente vai falar da execução de uma tarefa ou da execução de um conjunto de tarefas, ele não trabalha desse jeito, ele não leva em consideração apenas o tempo, ele leva em consideração o esforço, ou seja, o montante de horas que eu preciso para executar uma determinada tarefa. E aí é onde a gente vai para o cenário 2. Imagina esse cenário, eu tenho duas tarefas acontecendo em paralelo, elas também vão andar, né, ou elas também vão acontecer do dia 1 ao dia 10, só que a tarefa número 1 um, só vai até o dia 5, enquanto a tarefa número 2 vai até o dia 10. Se eu olhar individualmente o progresso de cada tarefa, quando eu imputo a minha linha de corte, ou seja, a minha data de status, bem no meio desse período, né? bem no dia 5, o que, que vai acontecer? Na hora que eu lançar o progresso, a tarefa 1 um, já deveria estar concluída, né? porque ela é uma tarefa com duração menor, é uma tarefa de duração de 5 dias, enquanto que a tarefa 2 precisa estar a 50%. Tá? Só que o que vai acontecer, quando a gente olha nas tarefas resumo do project, essas, essas duas tarefas fizerem parte de uma tarefa resumo, a tarefa resumo vai dizer para a gente que o percentual esperado para esse momento é de 50%. Por quê? Porque se a gente olhar para o tempo e apenas para o tempo, uh, passaram-se 5 dias dos 10 previstos. Então, nesse sentido, como se passaram apenas 5 dias dos 10 previstos, é, o nosso percentual esperado para esse momento é um percentual de 50%. Mas não é verdadeiro, porque se a gente olhar para essas duas tarefas, e se a gente considerar aqui é, o que está disponível na tela, a gente tem 2 terços das tarefas concluídas, 2 né? terços do trabalho já foi concluído, então, quando a gente for fazer o cálculo, quando a gente pensar em percentual planejado, não deveria ser levado em consideração o tempo e sim o esforço. E aí, se a gente olhar aqui, o valor real que a gente tem é de 67%. O, o, o esperado nesse momento é de 67%, porque eu tenho uma tarefa que já deveria estar concluída nesse período de tempo, ou seja, todo o esforço necessário para entregar essa tarefa já deveria ter sido concluído e o esforço da segunda tarefa deveria estar na metade. Então, a gente não deve levar em consideração o tempo e sim o percentual de esforço que é necessário, ou seja, o montante de horas que é necessário para que a tarefa seja concluída. E aí, nesse caso, se eu estiver usando uma daquelas fórmulas que a gente viu ali atrás, o percentual planejado, ou percentual previsto, vai apontar para a gente 50%, porque ele está levando em consideração é, apenas o tempo, só que, na verdade, o que nós esperávamos para esse momento é 67%. Então, imagina, é uma informação errônea que a gente vai compartilhar com executivos da nossa organização, com outros gerentes de projeto, com o time de PMO, com o nosso cliente, a gente vai estar passando para eles uma informação errada. Então, é muito perigoso isso. tá? Eu trouxe também aqui um terceiro cenário para a gente poder uh, fazer uma análise. O terceiro cenário é o seguinte. Imagina que eu tenho uma tarefa, que também vai acontecer entre o dia 1 e o dia 10. Entretanto, em algum momento, essa tarefa ela tem que ser paralisada. Então, não é que ela vai tomar os 10 dias para ser concluída. Ela vai começar daí ela é paralisada por algum motivo, imagina que você tenha uma férias de um funcionário, né? um, um, um banco de horas que ele vai cumprir, então ele vai ficar parado, ele não vai haver trabalho nesse período, e depois ele retoma esse trabalho para finalizar dentro desse período de 10 dias. Às vezes também é uma parada da fábrica, ou se você trabalha com TI, você tem um projeto que tem que parar os sistemas, então você tem que ter uma parada para fazer alguma outra coisa, mas a, a questão é essa, a, gente, a tarefa começa ela para porque ela tem um determinado período de intervalo e depois ela volta para ser finalizada dentro desse período de 10 dias. Se a gente traçar aqui a nossa linha de corte, como a gente está vendo, é, ainda dentro do período de do quinto dia, né? no, na metade, se a nossa data de status, a nossa linha de corte estiver aí na metade, o que, que vai acontecer? Quando eu imputar o progresso e for analisar o percentual previsto baseado nas fórmulas que a gente teve ali atrás, o que, que ele vai falar para a gente? Ele vai falar a mesma coisa, o percentual previsto, o percentual planejado para esse momento, dentro dessa tarefa, é de 50%. É verdade essa informação? Não, não é verdade essa informação. Por quê? Porque se a gente for analisar essa terceira tarefa, é como se ela tivesse um terço concluído. Né? E nesse momento, nesse momento, no tempo, eu esperava que essa tarefa tivesse 33% concluído, porque um terço da tarefa apenas era para estar concluído baseado na minha data é, de corte e baseado na configuração da minha tarefa, ou seja... É, eu tenho um início de trabalho, depois esse trabalho é paralisado e ele é retomado. Então, não existe nada para acontecer nesse meio tempo aqui. Então, eu não esperava que essa tarefa tivesse 50%, na verdade, eu esperava que essa tarefa estivesse 33%. Porém, como eu havia comentado, né, como todas as fórmulas que a gente está vendo, elas estão levando em consideração apenas o tempo e não o trabalho, Todos os resultados que a gente vai enxergar sempre vão dar, nessa, nesse cenário aqui, é, em perspectiva, o valor de 50% ao invés do valor correto. Okay? Então, é por isso que eu sou totalmente contrário à utilização do, de fórmulas para calcular o percentual previsto, porque eu não confio nelas. Eu entendo que, em algum momento, dado um determinado cenário que a gente tenha, e esses são três cenários que eu trouxe aqui que são mais comuns, mas a gente pode ter outros inúmeros cenários, eu entendo que os valores podem estar incorretos e a gente pode estar compartilhando informação é, com os nossos clientes, com os nossos fornecedores, com as pessoas com as quais a gente trabalha, com o nosso time interno, que são informações não verdadeiras. Tá? Então, por esse motivo, eu sou Rafael falando aqui, particularmente, eu sou totalmente contrário à utilização de fórmulas que calculem o percentual previsto. Porque se, de fato, fosse algo passível de ser calculado, o próprio Project, como software, como plataforma, iria entregar isso para gente. A Microsoft não iria deixar isso de fora, sendo que é uma coisa que... no do ponto de vista de várias pessoas, é uma coisa muito básica, tá bom? Bom, então eu queria primeiro conceitualizar essas questões aqui do percentual previsto, porque eu sou contrário à utilização e onde a gente pode ter problemas... Agora, a gente vai é, colocar mãos à obra, eu vou mudar aqui, eu vou migrar para o Project, e a gente vai testar algumas daquelas fórmulas em alguns cenários aqui que a gente tem, de um cronograma bem simples para a gente ver os resultados na prática aqui no Microsoft Project. Beleza? Então, vamos fazer o switch aqui, e vamos voltar para o Project para a gente poder trabalhar na prática. Então, aqui no Project... É, eu queria mostrar para vocês, a gente vai fazer aqui o nosso trabalho de analisar o percentual previsto, aí, baseado nas fórmulas que a gente tem. Bom, a primeira coisa é o seguinte, eu queria mostrar para vocês o que, que eu montei. Eu montei um cronograma, é um cronograma bem simples, ele tem aqui o nome do nosso evento, Project Week Experience 2018, tem uma tarefa de resumo, que eu simplesmente chamei tarefa resumo, e aí eu tenho quatro tarefas, atividade 1, 2, 3 e 4. A tarefa 1 está é, atribuída ao Rafael, a tarefa 2 está atribuída ao Rafael também, a 3 atribuída ao André e elas acontecem em paralelo, depois eu tenho a atividade 4 atribuída ao Rafael, e o Marco, que é uma tarefa, é, não é uma tarefa, né? ele só indica para a gente que é, o projeto foi finalizado aqui, ou então a fase foi encerrada. Uma coisa importante é, eu coloquei aqui o percentual concluído, Tá? que é o campo nativo do project, e aqui eu coloquei quatro campos de número, número 1, um, número 2, número 3, número 4. As fórmulas personalizadas que a gente criar, elas vão ser calculadas aqui dentro do número 1, um, número 2, número 3, número 4, tá bom? Então, vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte, eu tenho a fórmula copiada aqui em outro, em outro arquivo, é, são basicamente as mesmas fórmulas que a gente utilizou é, lá no lá no, no exemplo, na apresentação, eu, vou, eu já copiei, né? ela já está na minha área de, de copy aqui na minha área de transferência, eu vou clicar aqui na coluna número 1, vou clicar com o botão direito, vou clicar em campos personalizados, tá? ele está aqui no número 1, e vou colocar essa fórmula aqui para dentro, para a gente poder trabalhar com a fórmula. Vou dar OK, o Project vai assumir agora que esse cara é uma fórmula, número 1, eu vou só renomear ele e vou chamar de percentual, previsto 1, tá bom? Então, ele vai ser o nome dele aqui, percentual previsto 1. Vou pedir para ele usar a fórmula no resumo. E aí, esse cara já vai começar a ser calculado aqui. Bom, eu nem vou considerar que ele já está me dando 100 aqui, né? Ó, a tarefa é hoje, dia 8, ela vai começar 8 do 10 até 12 do 10, e ele já está considerando o percentual previsto como 100%. Eu vou até desconsiderar isso, não vou levar isso em consideração agora. Bom, eu vou copiar aqui o segundo segundo o percentual previsto, segundo a fórmula que a gente tem, e vou jogar aqui no número 2. Então, vou clicar com o botão direito, é, campos personalizados, número 2, vou trocar a fórmula para cá. Mesma coisa, para cada uma delas, eu vou fazer exatamente a mesma coisa. Tem um, um parênteses a mais aqui. É, renomeio, eu vou chamar esse cara de percentual previsto 2. Então, mais uma fórmula está lá. Já deu erro aqui para mim. Ah, tudo bem, vamos lá. Eu vou estou copiando aqui a fórmula como eu peguei elas do site. Vou ir lá para o número 3. Vou clicar aqui em, em campos personalizados. Mesma coisa. Esse cara vai ser copiado para cá. A gente vai jogar ele como uma fórmula. E o nome desse cara vai ser percentual previsto 3. E, por fim, a última fórmula vai estar tá aqui. E assim, está dando erro aí em alguns campos, é... bom, não posso fazer nada, né? Eu estou pegando as fórmulas exatamente como elas estavam disponíveis aí em alguns dos sites que eu consegui encontrá-las. Então, eu vou lá em campos personalizados, é... vai ser o número 4, vai usar essa fórmula aqui. Ele permite usar, usar a fórmula para o resumo, renomeio, e esse cara vai ser o percentual previsto 4. Legal. Então, está tudo aqui, tudo pronto, agora vamos começar a fazer as simulações, tá bom? Então, imagina o seguinte, o meu projeto, ele está começando no dia 8 do 10, a primeira tarefa começa no, no dia 8 do 10, e aí ele avança até o dia 25 do 10. Então, esse aqui é o, é o que a gente tem. Por enquanto, a gente não tem percentual concluído, né? porque não foi informado nada. E eu tenho aqui uma visão de que o percentual previsto 1 já está dizendo automaticamente que todas as tarefas deveriam estar 100%, enquanto que os outros estão todos trazendo erro aqui, as formas estão todas trazendo erro. Num processo de atualização do cronograma padrão, né, se a gente estivesse usando um processo de atualização do cronograma é, regular, sem nenhum tipo de... de na verdade, assim, seguindo as boas práticas de atualização, o primeiro passo para atualizar um cronograma seria definir a data de status. Tá? A data de status ela vai funcionar como a nossa linha de corte. Então ela vai, ela vai funcionar como a linha que determina qual é o momento do período que eu estou olhando e o que, que eu deveria ter o que, que deveria ter acontecido no meu cronograma até ali. tá bom Então o que, que eu vou fazer? imagina que eu estou no final, vamos simular que nós estejamos né? nós estamos no final dessa primeira semana da atividade 1. Então eu cheguei aqui no final da, da semana, sexta-feira. Tudo bem que a sexta-feira é feriado, mas vamos imaginar que não está não tá lançado isso no cronograma, né? Isso aqui não está considerado lá no calendário. Chegou lá no final da sexta-feira. Eu preciso saber qual é o percentual previsto para aquele período. Então, o que, que eu posso fazer? Eu posso vir aqui na eu posso clicar em projeto, clicar em data de status. E eu sempre coloco a minha data de status para o sábado ou domingo. Por quê? Não acontece trabalho nem no sábado nem no domingo, mas quando eu coloco a data de status ou no sábado ou no domingo, esse, essa ação ela vai fazer com que a minha análise, a minha linha de corte, englobe toda a semana. Se eu colocar na sexta-feira, dia 12, por exemplo... O project pode interpretar como dia 12 às 8 horas da manhã. E se ele interpretar como dia 12 às 8 horas da manhã, significa que a sexta-feira não deve ser contada, porque o trabalho ainda não deveria ter acontecido na segunda-feira. Então, eu vou colocar aqui dia 13 para facilitar um pouco a minha vida, tá? porque aí ele vai contemplar o período inteiro da semana. Vou dar OK. E aí, eu vou olhar o que está que acontecendo. Então, olha só que interessante, né? Ele diz para mim que a tarefa 1, é, no percentual previsto 1, ele, ela deveria estar 100% concluída. Né? Essa é a, esse é o entendimento que esse percentual previsto tem aqui para, esse, para essa tarefa. Então, a tarefa 1 deveria estar 100% concluída, considerando a data de status do dia 13. O percentual previsto 2 está dizendo que a tarefa não deveria ter nada, não deveria ter avanço nenhum. O percentual previsto 3 está dizendo que a tarefa está com erro, a fórmula tem algum erro, não sei qual, e o percentual previsto 4 também está dizendo que não deveria ter nenhum tipo de progresso aqui. Se a gente atualizar o nosso cronograma, né? enquanto isso, olha só, a tarefa resumo do percentual previsto 1 está dizendo que o esperado era 35%. Né? Então, 35% do projeto ou da tarefa resumo desse conjunto de atividades já deveriam estar finalizadas nesse determinado momento. Então vamos lá, se eu clicar aqui em atualizar projeto e falar para ele, olha, ah, imagina que eu tenha ligado lá para o Rafael e perguntado, está tudo bem, aconteceu, as tarefas foram feitas conforme planejado, houve algum desvio, ele vai falar, não, aconteceu tudo certinho, tá tudo ok, não teve desvio, a gente conseguiu entregar a tarefa 1, a atividade 1, conforme planejado. Então se eu atualizar o projeto, como é que eu faço para atualizar? Eu vim aqui em projeto, atualizar projeto, a minha data de status já está definida para o sábado, dia 13, e eu vou falar para o projeto, atualiza para mim como concluído o percentual que, deve, que deva ser para esse período até o dia 13. Na hora que eu der ok, o que, que vai acontecer? Essa tarefa ela vai estar tá 100% concluída, atividade 1, então, ela vai bater com esse valor aqui, só que a tarefa resumo está dando 26% concluído, enquanto o resumo da, do previsto 1 aqui, está dando 35%. Enquanto isso, o previsto do 2 e o previsto do 4 estão dando zero. Né? Então, hum, não sei. Talvez seja porque a gente não tenha linha de base, as fórmulas elas estão levando em consideração também linha de base e tudo mais. Então, o que a gente pode fazer? Vamos fazer o seguinte, eu vou vir aqui e vou na planilha de recursos colocar um valor aqui para esses caras. Então, eu vou colocar a taxa do Rafael de 10%, de 10 reais, a taxa do André de 10 reais. Vou voltar aqui para o meu gráfico gigante e vou salvar a linha de base. Tá? Então, a gente começa a perceber que as fórmulas elas começam a ficar muito complicadas. Aí, quando você salva a linha de base e você tem custos associados aos recursos, o que vai acontecer? No nosso percentual previsto 2, ele está dando 100% também e está falando que é 35,7%. No percentual previsto 3, ele está falando que essa tarefa deveria estar 100% também e o valor aqui deveria ser 26%, é, porcento, ou seja, nesse caso específico está batendo com o percentual concluído aqui. E no percentual previsto 4, a gente tem 100% e tem 35%. Então, a gente vê que assim... Das quatro formas que a gente está usando, apenas uma está entregando o valor que, aparentemente, é o valor correto. Mas, para ele entregar o valor correto para a gente, a gente teve que inserir informações que a gente não necessariamente tinha, ou informações que a gente não tinha pensado antes, né? com relação a custo, esse tipo de coisa. Bom, mas vamos lá, vamos continuar analisando. Então, vamos, vamos imaginar que agora nós chegamos no final da semana 2. Tá? Então, eu cheguei no final da semana 2 foi essa semana do dia, do dia 15 até o dia 19. Então, eu vou definir a minha data de status como dia 20, porque eu sempre defino para o final de semana. Quando eu faço isso, do OK, ele já vai começar a, a aplicar os cálculos para essas atividades. Né? Então, você tem aqui a atividade 2, que deveria estar 100% concluída, a atividade 3, que também deveria estar 100% concluída, baseada nesse período, e aqui são os valores do resumo. Então, o primeiro, prim, o primeiro percentual previsto está dando 71, o segundo está dando 71.43, esse está dando 79 e esse está dando 71. Beleza. Vamos imaginar que a gente foi lá e falou, olha, como é que foi o um andamento do projeto? Quando eu atualizo o projeto, eu posso definir como data aqui a data do dia 20 mesmo. Na hora que eu dou OK, esse aqui é o resultado que a gente vai ter. Então a gente começa a perceber que aqui eu vou começar a ter uma discrepância, né? o percentual concluído efetivo é 79, só que o percentual previsto 1, o 2 e o 3 estão dizendo que o esperado seria 71, ou seja, eles não estão batendo com esse percentual planejado aqui. E o percentual previsto 3 é o único que bate, né? ele olha para cá, 79 aqui, 79 aqui, ele até o presente momento está sendo o mais confiável. Agora vamos imaginar um seguinte cenário Essa tarefa 4, o Rafael Santos Ele vai ficar indisponível para trabalhar A partir do dia 23 tá? Por algum motivo ele vai ficar indisponível a partir, do, a partir do dia 23 E só vai voltar na semana seguinte Então o que, que a gente pode fazer aqui eventualmente? Eu posso vir aqui e dar uma quebra na tarefa Posso dividir a tarefa Então se você clicar aqui em dividir tarefa Eu venho aqui no dia 23 né? Na verdade vamos colocar aqui dia 24 quebro aqui no dia 24 e vou jogar esse restante aqui para a próxima semana, tá? porque ele vai ter algum compromisso ou alguma coisa não vai poder acontecer, e eu vou determinar, então, que o Rafael Santos não vai estar disponível nesse período de tempo ou que a própria tarefa, tem alguma circunstância da tarefa que vai impedir a pessoa de trabalhar nesse período. Então, a tarefa vai começar na segunda, ela acontece segunda, acontece terça, depois ela fica parada, e só volta na semana seguinte, na segunda-feira da semana seguinte, para que ela seja finalizada tanto na segunda quanto na terça, tá bom? Então, o que vai acontecer? Quando a gente clicar aqui em projeto e atualizar o status dessa semana, da semana seguinte, né? a gente vai falar, olha, agora a minha data de status é dia 27. Quando eu colocar dia 27 e der ok, todos os... Campos vão ser atualizados. E aí, olha só, começa a acontecer algumas coisas ah, bem estranhas, né? Por exemplo, a atividade 4 está me falando que o percentual planejado dela é 125%. Hum, estranho, né? Como é que a atividade pode estar tá planejada para entregar 125%? Diferente. Enquanto todas essas aqui estão dizendo que a atividade deveria estar tá sendo concluída. Ah, estranho também, né? Porque a atividade se a gente colocar a data de status no dia 27, que é o final dessa semana aqui, eu ainda tenho mais espaço da atividade para acontecer. Né? E aí, o que vai também acontecer aqui é o seguinte, se a gente atualizar o projeto até essa, esse momento, o que, que ele vai dizer? O nosso cronograma deveria estar a 89%, e aí, é, ou a tarefa resumo deveria estar 89%, porque você tem metade do caminho percorrido, ou metade do esforço percorrido para essa tarefa, né ou seja, nesse momento, o esforço, o progresso dela deveria ser 50%, né? porque eu tenho quatro dias de trabalho e deveria ter finalizado dois dias e enquanto que aqui a gente não tem quase nenhum valor que bate. Esse valor aqui chega muito próximo do percentual previsto 1, mas ele me traz uma, uma, uma coisa muito bizarra aqui, que é o 125% esperado para essa atividade. Então, o grande problema é, por mais que as fórmulas do percentual planejado, elas muitas vezes se aproximem dos resultados que a gente, que a gente tem, ou dos resultados que a gente gostaria de visualizar, é, nenhuma delas, na minha opinião, e aí é uma opinião minha pessoal, é confiável o suficiente para poder entregar para a gente o resultado efetivo, igualzinho que a gente tem no Project, quando a gente faz a atualização dos nossos cronogramas. E aí volta naquela pergunta lá atrás que eu havia feito, né? se a gente trabalha com o Project, e o Project é uma plataforma robusta, uma, uma plataforma que está há tanto tempo no, no mercado, qual, qual sentido faria ou qual seria o sentido de esse cálculo que aparentemente é tão simples não estar disponível no software, né? tem alguma coisa por trás e é justamente esse o motivo principal quando você está trabalhando com um project é, tudo tem que ser levado em conta baseado na questão trabalho, baseado na questão esforço, ou seja, quantas horas eu entreguei até um determinado momento e quantas horas eu deveria ter entregue. Então, tudo se baseia no esforço. Existem outros cenários aqui que a gente poderia analisar também, que é uma tarefa, por exemplo, que o montante de trabalho é progressivo. Né? então se a gente tiver uma tarefa que no primeiro dia o cara vai trabalhar duas horas, no segundo dia ele vai trabalhar quatro horas, no terceiro dia ele vai trabalhar seis horas, e no quarto dia ele vai trabalhar oito horas, se eu estiver na metade do tempo, não significa que ele deveria ter trabalhado 50%, ou deveria ter entregue 50%, porque o esforço é cumulativo, ele é progressivo, então tudo no project vai estar tá relacionado ao montante de esforço necessário para que as tarefas sejam entregues, e não ao tempo decorrido, é, entre o início e o término da tarefa. E essa, então, é a minha crítica às fórmulas de percentual é, previsto, justamente porque as fórmulas de percentual previsto não levam em consideração o esforço, não levam em consideração o trabalho, a, e sim levam em consideração apenas o tempo. Beleza? Então, essa aí é, é, a, é, o, é o que fica né, da, da dica aqui desse, dessa desse exercício que a gente simulou algumas coisas aqui, agora eu vou voltar lá para o powerpoint, porque eu tenho alguns links que eu gostaria de compartilhar com vocês, para quem quer saber como se aprofundar nesse estudo o que eu posso fazer então, se as formas de percentual previsto não são tão confiáveis assim, quais são as alternativas que a gente tem, então eu vou voltar lá para o powerpoint para a gente poder fazer aí esse encerramento e é, revisar essa discussão, vamos lá então pessoal é isso, é... eu esse é o tópico aí que eu queria trazer para a discussão sobre a utilização dessas fórmulas customizadas né, na questão do cálculo do percentual concluído no Project Online. É, aqui eu vou deixar alguns links que eu acredito que possam ser importantes para a discussão futura e para que vocês possam estudar um pouco mais e entender quais são as outras possibilidades, as alternativas que a gente tem para ter uma informação que seja um pouco mais confiável. Né? Então uma das opções é a gente usar aqui o método de valor agregado, para quem não conhece o método de valor agregado, fica aqui o link que tem toda a descrição do método de valor agregado, como é que esse cálculo é feito. O Ricardo Vargas, que também está participando aqui do Project Week Experience, tem um ótimo livro, um excelente livro, eu Tenho uma cópia desse livro que fala sobre a utilização do valor agregado, como fazer isso, porque isso vai acumular os valores ao longo do tempo e vai permitir que a gente tenha condição de obter informações mais confiáveis do ponto de vista de planejamento. É, eu também escrevi dois posts né, no meu blog, um que trata exatamente do tema desse tópico de hoje aqui, que é o percentual de conclusão previsto no project. Lá eu explico um pouco mais detalhadamente cada um dos cenários, uh, o que a gente fez aqui nesse intervalo aí de 40 minutos, 45 minutos mais ou menos, é o que eu explico lá no post com um nível de detalhamento maior. Lá também vão estar todas as fórmulas que eu usei aqui. Então, tem um exemplo lá das fórmulas que eu utilizei para poder gerar os valores, gerar os resultados que a gente viu. Pode dar uma olhada nesse post aqui, vai ter toda essa informação de uma maneira um pouco mais detalhada. E também tem um outro post bem legal, que é os campos de percentual Concluído no Project, que basicamente aqui eu falo sobre quais são os três tipos de percentual concluído, uh, os campos de percentual concluído do Project, né? Então a gente tem o percentual concluído, a gente tem o percentual do trabalho concluído e o percentual física concluída. Uh, eu explico cada um deles, o, de onde eles vêm, qual que é a, a base de utilização, quando que eles poderiam ser úteis para o nosso dia a dia. Esse post, inclusive, é um post que. é um post que eu fiz uma tradução e um coworking com o Eric Van Hork, que é um MVP lá da Holanda. Então, ele fez o post original e aí eu peguei o post dele e ah, trabalhei para poder trazer esse, esse assunto aqui para a discussão, que é um assunto muito interessante, tá bom? Ah, no mais, queria falar para vocês mais uma vez, obrigado por estarem participando aqui da minha palestra, nessa abertura do Project Week Experience 2018. Tem muita coisa vindo, tem muita palestra boa. Essa é só a primeira palestra de cinco dias de evento. E lembre-se também que o Project Work Experience não termina essa semana. É, assim que todas as palestras tiverem sido entregues, as gravações também vão ficar disponíveis. Então, se você não tiver tempo de assistir alguma palestra, se alguma palestra estiver gerando algum conflito aí com o seu trabalho, com algum compromisso que você tenha, você também vai ter condições de assistir as palestras sob demanda, no tempo que você quiser, na data que você quiser, é só usar os links de inscrição para assistir as palestras que estão sendo todas gravadas, né, então elas vão, vão ficar disponíveis aí para serem assistidas no futuro, tá bom? É, no mais é isso, qualquer dúvida, qualquer informação que você precisar, entre em contato comigo é muito fácil aí me encontrar nas mídias, no LinkedIn, no meu site, no blog e tudo mais. Entre em contato, vamos bater um papo. Vamos trabalhar juntos, é, fico à disposição se você quiser discutir mais esse assunto aí do percentual concluído. Espero que você tenha gostado da palestra. E se você utiliza hoje alguma forma de percentual previsto, percentual planejado, é talvez tempo de rever esse conceito e ver se isso está entregando para você realmente os resultados que você precisa. Beleza? Então, eu vou ficando por aqui. Um grande abraço, boa semana, ótimo evento para vocês todos. Até mais!